como vocês estão, que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. Como vocês podem ter já observado, nós estamos no ADEC Music. E hoje é aquele quadro dedicado ao louvor e adoração ao Nosso Senhor. Estamos recebendo dois jovens lindos aqui. Ana Lídia, Samuel, yeah. são ministros de louvores do Tempo Central e também fazem parte do Ministério Elo. E vamos conversar um pouquinho com eles. Vamos. Inclusive, essa música inicial é do Ministério ELO? Sim. Sim. Sim. Isso mesmo, verdade. Sua autoria, Samuel? Essa é. Essa é? <risos> essa é, graças a Deus. Muito Se eu não me engano foi a primeira, a primeira que eu fiz. Foi a primeira? Primeira. Tempinho bom. Tempinho bom. Eu sempre pergunto, mas vocês são quantos integrantes do Ministério ELO? São 20? Do Ministério do, de Louvor? De, do... Louvor. No Ministério de Louvor, hoje nós temos algo aproximado disso. É, gente... é. uns um, 20 pessoas. Com uns, uma margem de erro de uns dois aí, mas uns 20 pessoas. Umas tá 20 entendido? pessoas. É. E assim, o mais legal e interessante é que tem várias, tem várias músicas de autoria do Elo, né? Assim, e quase todos compõem, né? Sim, sim, sim. A gente tem um alto índice de participação nas composições. Algumas a gente compõe juntos, né? Reúne a galera, mas. Tem um, algumas músicas muito boas que foram, é, com, que, os integrantes do Ministério de Lolo, que compuseram elas e apresentaram, entregaram para o grupo, né, para a gente poder cantar em unidade, então tem sido um exercício bem legal. Ana, ah, é, vamos explicar uma coisa para o pessoal de casa. Nós temos aqui no tempo central o Ministério de Jovens, que também chama ELO, uhum. O Ministério de Louvor do Tempo Central Sim. e o Ministério de Louvor dos Jovens Elo. É. Vão, explica um pouquinho pro pessoal como que funciona essa uhum. dinâmica. O Ministério de Louvor do Elo, né, são pessoas que entram pro, pro Elo, né, são frutos, né, do Elo ali. Você entrou pro Elo, mas você tem que fazer parte do louvor da igreja. Sim. Então, assim, é, é separado, mas ajuda a é, tempo né. Porque se você não faz parte do louvor da igreja, aí você não faz parte do louvor do elo. Então, é tudo junto. Não, não tem essa separação, assim, de cada um, entendeu? É tudo junto. Tudo junto, mas são dois ministérios. Mas são dois ministérios diferentes. É, diferentes. Mas para estar tá em um, tem que estar tá no outro. Tem que tá estar no outro. É isso. E mais o um Ministério de Jovens, que aí tem... Outros trabalhos. Outros trabalhos. Aí tem né, comunicação, SOS, interseção. Aí tem, tem várias coisas. Também. E depois, no final, vocês vão deixar todas as redes uh -huh. sociais, contato de vocês. Com certeza. E, então, eu ia perguntar isso, há quanto tempo vocês fazem parte do Ministério de Louvor? Elo? Desde eu que fundou, né? Desde que fundou. Ah, mãe. Desde que começou. É. É, o Elo, ele surgiu, né? Como todo mundo sabe, quando uniu os dois grupos que tinha na igreja, o Ministério de Jovens e o Ministério de Adolescentes. Fez essa união, era Agape e na misturou, aí criou o elo e desde então os músicos que, que faziam parte tanto do, do louvor dos jovens quanto dos adolescentes se uniram e, sob a direção do Léo, criaram esse louvor do elo aí. Eu, tô, eu e eu a, a gente está desde que começou, desde que fez essa junção, é. a gente já está fazendo parte. Tem mais ou menos quanto tempo? Tem uns seis anos, cinco anos? Foi, 27, 16. Ah, Cinco anos. É, cinco, cinco anos. anos. E, e como jovens... Vou perguntar para vocês dois e vocês decidem aí, como jovens, <risos> qual têm sido os desafios enfrentados nos dias atuais e como vocês enxergam o seu papel na igreja? Eu acho que nós precisamos ser mais bíblicos do que a igreja foi até aqui e ser mais constantes. E o nosso papel na igreja é estabelecer é, a família, sabe? ser o elo mesmo da, da igreja. É isso que nós precisamos levar, que nós, nós no ELO, nós já vivemos um ambiente de família. Lá nós falamos muito sobre família, sobre propósito, que nós não estamos sozinhos, que nós somos sim né, o ELO e a igreja toda, nós somos uma família. Então, o nosso papel é estabelecer esse ambiente de família. E isso fica mais fácil para viver no mundo, lá fora, para né, as dificuldades... Sim. Com certeza, a igreja foi criada, o conceito de igreja trata de uma família, uma família em Cristo, e é para a gente se ajudar, porque todos nós temos diversas funções, diversos chamados, propósitos para viver, só que é muito difícil quando a gente faz sozinho, quando a gente tem alguém ali do nosso lado para dar força, para estar tá com a gente na caminhada, passando de tribulação e passando vitória, a gente consegue cumprir isso da, da melhor forma, né? então é a prática é da comunhão, mas é a prática é da família. Eu ainda uso dizer prática do serviço, aprender a servir uns aos outros. Servir uns aos outros, que servir uns aos outros fala do amor ao próximo, né? Sim. Completamente. E quando eu pergunto assim, é porque na verdade é, né, a igreja né, não pertence ao mundo, mas a gente está no mundo, e para o jovem, um jovem cristão, uhum. que tem que andar de acordo com os princípios estabelecidos pela Palavra de Deus, não é fácil, né? Não é fácil já para um adulto, que supõe que é mais maduro, imagina para um jovem. É um desafio. É um desafio. É um desafio. Aí eu entendo né, que a base vem, né, Ana Lídia? Da igreja, da palavra sim. e da, da família que você tem aqui, né? Com certeza. Eu acho que se não tivesse esse apoio todo da nossa família e igreja, assim, muitos de nós às vezes não estaremos aqui, né? A gente se sente acolhido, a gente encontra o nosso pertencimento e a gente consegue ficar é. firme. Muito legal. Se sentir acolhido é muito importante. Acho que todos que, que chegam, né, de fora e vêm para a igreja, se ele tiver o primeiro sentimento de acolhimento e saber que aquilo ali é uma família, que você pode confiar naquelas pessoas que estão ali, eu acho que faz toda a diferença. Toda a diferença, né. Você falou uma coisa muito interessante, Samuel. A gente encontra o nosso pertencimento. É o nosso lugar, né? Nosso lugar. É, eu brinco muito com os amigos meus falando que é como se eu fosse um estrangeiro, como se um brasileiro vai para os Estados Unidos <risos> e chega lá enquanto encontra um monte de brasileiro. Ele fica mais confortável. Ele encontrou os dele. Não quer dizer que ele vai repelir os locais. Não. Quer dizer que ele encontrou um, um, umas pessoas que têm a proximidade com ele, que ele pode ser ele mesmo, que ele se identifica. E é o que a gente tem aqui. A gente é, acha o nosso lugar e a gente fica bem dentro dele. É uma base de apoio, né? Com certeza. E como ministro de Lowoods, Vamos lá. Vamos entrar. Né? Como ministro de louvor. Isso, né? A adoração da igreja. A adoração que acontece lá na igreja, né? Com os membros. É individual ou depende totalmente de vocês? Então. Os dois. Os dois. É, a adoração em si, ela é individual. É, o próprio pastor Gilberto mesmo ensina a gente que a adoração ela começa dentro de casa. Antes do culto começar. A forma como eu vou me preparar para esse culto já é um processo de adoração. Né? A gente sabe que a adoração é um estilo de vida, não é simplesmente uma ação, é um estilo de vida. Então, é algo individual. Nossa função como ministro de louvor é facilitar, é estar ali para ajudar. É como se fosse uma criança tentando chegar na cozinha para matar a sua fome. A criança não sabe fazer comida, então ela precisa ali da mãe, do pai, de um irmão, para poder fazer para ela entregar. Para aqueles que já são maduros e já sabem, eles não dependem. Então, quando nós atingimos a maturidade espiritual, entendemos o nosso lugar de adorador, nós não dependemos de quem está ali em cima para nós conseguirmos entregar nossa adoração a Deus. Mas, quando nós ainda estamos nesse processo de amadurecimento, nós encontramos ali pessoas para nos ajudar. Isso é muito legal, muito interessante, né? Muito. E, antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria que vocês louvassem mais um. Eu sei que também é do Ministério Elo. É. Sim. Eu vou falar um pouquinho antes é, essa daqui principalmente Ela foi composta até pelo líder Um dos líderes do Ministério Elo Líder do Ministério de Louvor do Elo E Leonardo também Riguete. Responsável <risos> também pelo Departamento de Música da Igreja Que passa pra gente um exemplo De que não é só a gente né é, Ele também está envolvido Com a gente nesse projeto de compor De passar para as pessoas Aquilo que Deus tem falado no coração dele Isso nos impulsiona Ele também é o líder do Ministério de Jovens, Sim, né? É. <risos> líder do Ministério de Jovens, do Ministério do de Louvor dos Jovens e do Departamento de Música da Igreja. Um pouquinho, um pouquinho de funções. um é, pouquinho, é <risos> okay. Vamos, Vamos lá. lá. Meu com meu socorro Em paz eu descansarei, meu coração não temerá. Minha rocha, fortaleza, és o meu libertador.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 Voltamos, nós estamos aqui no ADEC Music conversando com a Ana Lídia, com o Samuel. Já vou voltar, né, fazendo outra pergunta a vocês. É, aprendemos que adoração não é simplesmente cantar, né? Isso a gente já falou algumas vezes aqui no ADEC Music, que adoração não é simplesmente cantar, mas viver uma vida de devoção e gratidão a Deus. Nesses momentos difíceis de pandemia e isolamento, o que vocês têm feito para manter essa rotina de adoração? São duas perguntas em uma. <risos> e, e como não desanimar? Além de manter essa rotina, não desanimar. Ah, Nesses tempos de pandemia, eu acho que tem sido difícil para todo mundo, né? Eu acho que não tem como uma pessoa falar que tem sido fácil. Eu acho que tem, não tem como, mas está sendo difícil para todo mundo. O que eu faço, que, primeiro, né, nós fazemos juntos é o discipulado. É, nós temos o discipulado é, no elo todo, né? Uhum. E é muito importante. Às vezes as pessoas não veem o quão importante é o discipulado, mas ali nós estamos falando da Bíblia, discutindo né sobre a Bíblia e crescendo juntos em conhecimento, né em graça. E é muito bom. Individualmente, a primeira coisa que eu faço é entender que eu sou filha, é entender que eu não estou sozinha. Né, é fazer o devocional e uma coisa super importante eu estava até conversando com a Bárbara esses dias ela falou comigo é, nós temos que aprender a convidar o Espírito Santo para as coisas então como não desanimar convidando o Espírito Santo Espírito Santo está fazendo isso, me ajuda eu estou desanimada, mas me dá força eu preciso de força então nesses tempos difíceis para não desanimar é, nós temos que buscar a ajuda do Espírito Santo Pedir a Ele, porque não tem sido fácil, mas nós sabemos que Cristo é a nossa paz, e nós, sabendo disso, né que Cristo é a nossa paz, e que tudo que está acontecendo e vai acontecer é por permissão dele e porque Ele sabe o que é melhor. Então, coisas que eu faço é o devocional, o discipulado que nós temos toda semana, é, e isso ajuda muito, isso isso anima muito a gente. Concordo plenamente. Concordo plenamente. 100%. <risos> E você deu uma dica de ouro, né? Bárbara te deu você é. está repassando. É. É. Anota aí, diferença. viu, pessoal? Faz total diferença. Falar. Eu e a Bárbara, a gente conversa muito, né? E a gente, Ela fala comigo. Nós temos que aprender a falar. Tipo, Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso. Me ajuda. E faz total diferença. Quando você faz a primeira vez, você vê a diferença. Porque você está falando com Deus. Você fala... E ele está te escutando, né? Nós sabemos. Sim. Ele está te escutando, você fala, eu preciso de ajuda, eu estou desanimada, sabe? Eu não estou conseguindo fazer, me ajuda a fazer. E ajuda muito. É porque às vezes a gente sabe que tem que pedir, mas não pratica, é. né? Esquece, às vezes você já vai fazendo. É prática de relacionamento, é. né? É de Acho que a gente está isolado, não está podendo interagir tanto uns com os outros. Acho que é uma boa oportunidade para a gente estar tá crescendo no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. E entender que Ele está com a gente o tempo todo. Vamos falar de composição, vocês compõem canções, né? Nós já falamos no secreto e muitas delas já foram gravadas, uhum. nós sabemos, né? Como disseram o elo. E, e como vocês se sentem podendo ouvir a voz de Deus e pôr no papel letras que levarão a igreja à adoração ao Senhor? Cara, é né? primeiramente... Como que vem essa inspiração? Então, primeiramente eu vou dizer que, como todo mundo já deve imaginar, é algo muito gratificante, né? É, a gente vê, o, tem até uma música que a gente canta com uma certa frequência maior aqui na igreja, que a gente cantou no, na última oportunidade que a gente teve de fazer o período de louvor ali, e ver a igreja toda cantando algo que é uma composição do grupo, é algo fenomenal, é sensacional, não por uma questão de orgulho, mas de perceber mesmo que está dando fruto, né? Todo o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente tem é dedicado, é, que é pouco, mas é o melhor que a gente tem para dar, e ver esse fruto é algo muito interessante mas é um desafio porque é uma responsabilidade muito grande né a gente tem sido ensinado é, de que a gente tem que a gente tem que compor a Bíblia verdade é que não adianta a gente ele compor as coisas que estão apenas no nosso coração se aquilo não tiver um fundamento bíblico então demanda assim muito devocional demanda, demanda muita dedicação é, muito é discipulado, que há é um período de, de aconselhamento que a gente tem ali, uhum. para a gente conseguir separar, às vezes, a nossa emoção do que o Espírito Santo realmente está dizendo, que isso é um desafio para o jovem, né? A gente está passando por fortes emoções à medida que a gente vai crescendo, e às vezes a gente não consegue separar o que, que a nossa emoção está gritando e o que, que o Espírito Santo está gritando de nós. Então, é uma responsabilidade muito grande também, porque a partir do momento que a gente grava e que a gente compartilha com alguém, essa pessoa vai receber essa mensagem, e essa mensagem vai causar um impacto, e a gente é completamente responsável por isso. Então, é um desafio muito gratificante, mas não deixa de ser um desafio. É um desafio, né? É quando você fala, é muita responsabilidade, porque vocês também vão ser cobrados por isso. Com certeza. E é muito legal né ver dois jovens falando assim, né com tanta responsabilidade, tanta consciência, Sim. né? E, e lembrando que toda base, todo fundamento tem que vir da palavra, Graças né? Graças a Deus por isso. A verdade é que a gente tem ali o roteiro de tudo que a gente precisa falar. Não precisa inventar, não. É. Não precisa, né? Não precisa, Nathalie. Não precisa. E, né, vamos aqui para distrair um pouquinho, vamos lá, vamos dar uma dica aí para os jovens, não, vamos falar da experiência. Samuel, Samuel tem namorada, a Bárbara, né, aquela lindeza da Bárbara. Hein? Maravilhosa. A Ana Lídia também tem namorado, Davi, Sim. também pertence ao Ministério de Louvor da Igreja, do El também. É diferente namorar na Igreja, com fundamentado na palavra cristã, qual que é a diferença? O namoro ajudar. já tem um objetivo específico, não é só namorar por namorar. Eu acho que é muito diferente, muito, muito. muito. Pegando exemplos de pessoas próximas, né? Porque eu acredito que todo namoro deve, se não está acontecendo, deveria, né? É, ter como propósito principal o casamento, né? Sim. Sim. Mas o namoro cristão, a vida do cristão toda, ela tem um propósitozinho ali que é o foco, né? Que é honra e glória ao nome de Jesus, então, até mesmo com as nossas relações, o nome de Jesus tem que ser glorificado. A constituição de uma família, que é o, o casamento, quando ocorre a combinação do casamento, isso é para honrar o nome de Jesus. Então, eu acredito que o que muda principalmente é o propósito. a gente Não é só para a gente se relacionar, não é só para ter um companheiro. A gente está caminhando, está se unindo, está com pessoas que a gente gosta, com certeza, mas para honrar e glória do nome de Deus. Além disso, daí, a gente tem né os benefícios de estar com alguém que a gente gosta, tá aprendendo, tá crescendo... Sim. E com certeza, né? Como é algo para um regulário do nome de Jesus, a gente tem que ser maduro, tem que ser prudente e tem que vigiar sempre vigiar sempre, o tempo todo ser fiel aos princípios Sim. da palavra. Sim. Sim. Mas é. é uma oportunidade muito grande porque a gente acaba sendo muito amigo. É. A gente aprende a desenvolver uma amizade muito Sim. grande dentro do relacionamento. Dentro do relacionamento. Há muita conversa, né? Muita. É muito bom porque a gente né, fala sobre tudo Bíblia é muito bom que você passa horas você conversando, né? Você tem um relacionamento com a pessoa, mas é uma amizade. Eu falo por mim. É, quando eu não estava na igreja, né? E, e tinha namorados, eu namorava por namorar, não tinha propósito de casar, nada disso. Quando eu entrei para a igreja, né? E aí eu comecei a namorar, é outra coisa, é outra realidade. E assim, é 100% melhor. Não se namora por namorar. Não se namora por namorar. Você já namora pensando em casar, ter um futuro com aquela pessoa, glorificar a Deus, né? Através do relacionamento. Então, é muito diferente. Muito diferente. E é bom passar, né? Compartilhar as certo. experiências, né? É <risos> para ver também que o jovem cristão pode fazer tudo. Embasado nos princípios, Sim. ele pode, né? Fazer tudo que eu falo assim. Namorar. Não. sair com os amigos com certeza né de Sim. Reunião, tudo né desde Sim. que esteja embasado né gente é, queria que vocês compartilhassem com o pessoal de casa dois fundamentos bíblicos que vocês consideram base para viver uma vida constante de adoração a Deus para entregar né o nosso melhor a ele é, cara fundamentos bíblicos para uma vida com Deus para não repetir o devocional que a gente já falou aqui. Eu vou dizer que relacionamento é o primeiro, a gente entender a pessoalidade do Espírito Santo, né? que ele não é simplesmente um nome que a gente chama no misticismo, não, ele é uma pessoa, ele está do nosso lado, a gente tem que ter relacionamento, tem que conversar com ele, tem que falar com ele, tem que ouvir ele, isso é muito importante, às vezes a gente fala muito e não ouve, não dá espaço para ele falar com a gente, e a gente tem que estar tá sensível, né? como todo relacionamento, a gente abre mão de certas coisas nossas, pelas pela pessoa com que a gente se relaciona, o Espírito Santo também não é diferente. E um outro fundamento bíblico, que eu vou dizer, primazia. primazia. É, até mesmo para nós que temos, estamos em um relacionamento com outra pessoa, é, em, um, em um namoro, em um casamento, é muito fácil a pessoa se tornar ali o, o seu objetivo principal, né? a pessoa preferida no mundo. E para nós não é diferente, a não ser pelo fato que acima dessa pessoa tem Jesus. Tem Jesus. Acima de tudo e qualquer coisa. Se o namoro der certo, se não der certo, se virar casamento, se terminar, se não namorar e ficar a vida toda solteiro. O importante é que a gente está com Jesus ali, no, no passando bem, passando mal, com dinheiro sem dinheiro. É primazia. Ele tem um lugar que nada nem ninguém nesse mundo pode tomar. E a gente faz o possível para entregar esse lugar para ele. Muito interessante. <risos> Primeiro é reconhecer quem Cristo é. É, o senhorio dele, e saber que ele é o primeiro em tudo, absolutamente tudo, ele é o primeiro, e obediência. Para mim, obediência é, é... Você precisa obedecer a Deus, mesmo questionando, né? Muito, eu falo que, eu, que às vezes eu questiono muito. O Léo também é assim, ele sempre fala, é, mas obedecer a Deus, né? Porque se você obedece a Deus, você reconhece que você o ama. Então, a obediência, para mim, é primordial. E obediência não é fácil, né? Não. Nós vemos na própria Escritura, né? na própria Bíblia, desde o começo até o final, que há sempre problemas por causa é. tá? A gente tem muita dificuldade obediência. de abrir mão de controle. E obediência, eu acredito que, principalmente, você abre mão disso. Né? Você entender que, como ele é soberano, a Ana mesmo falou, ele é soberano, ele sabe melhor, ele pode mais. Então a gente só obedece, abre mão do controle, deixa na mão dele e confia. Obediência não né, tem muito a ver com renúncia, né? Sim, e renunciar o seu eu que é muito difícil. É muito difícil. Bichinha é forte. É forte. <risos> Meninos, foi muito bom receber vocês aqui na Deck Music. Obrigado. Que obrigado. Deus abençoe vocês, é o Ministério lindo. Elo, cada dia mais. E Vamos encerrar, né, louvando mais uma canção, mais um louvor né? vamos, vamos. do Ministério. Porque tristeza e angústia afligem o seu coração. Porque procuram entre os mortos seu Senhor. O sepulcro não cego. Sobre a morte A salvação do mundo que homem se fez Vencedor eterno Rei A esperança viva em nossos corações Anseio a cada dia ver Cristo vivo Deus a salvação do mundo que homem fez e venceu.